A hipocrisia tomou conta do Sérgio Moro, na verdade quando ele teve que fazer uma avaliação o Alava Jato a respeito do comportamento da Dilma, eles gravaram a Dilma mesmo sem autorização judicial e o Moro se encarregou de fazer a divulgação disso, agora ele está achando ruim que gravaram ele ele podia gravar naquele momento, inclusive sem ordem judicial, divulgar e agora os outros não podem fazer a mesma coisa com ele, tá bem, se houve alguém que fez uma gravação indevida, precisa punir, mas essa de fabricar hackeadores justamente para criar uma situação de impasse, chega a ser ridículo, é importante a gente saber qual é o conteúdo dessas conversas, tudo bem, houve um erro em gravar alguma coisa que não podia e foi feita de maneira indevida, una-se os responsáveis, mas e os conteúdos dessas gravações? Como é que o Moro dialogou com o com a participação do Fux? E isso tudo teve implicação e tem implicação, inclusive na própria condenação de algumas das pessoas que ele levou às barras dos tribunais e, consequentemente, à prisão em segunda instância. E é por isso que na proposta que ele faz, encaminha para a Câmara dos Deputados, fazendo uma nova visão a respeito da questão da política de segurança, que na verdade não é política de segurança, o ponto principal que ele tem interesse de ser aprovado é justamente o estabelecimento da prisão em segunda instância, que hoje é ilegal, é inconstitucional no Brasil. No Brasil, a constitucionalidade diz que alguém só pode ser preso depois de tramitado e julgado o seu caso, mas ele fez questão de prender pessoas em segunda uh, decisão. Portanto, o objetivo do Moro durante todo esse tempo é escamotear os seus erros, mostrar infelizmente para ele mesmo os problemas que ele gerou através dessas políticas e nós vamos ter que engolir isso? Então a população brasileira é conclamada durante todo o tempo a se estabelecer, a se rebelar, a criar um impacto revolucionário para que nós não possamos ser enganados por interesses que estão na política, na justiça e, infelizmente, causando os piores prejuízos para a nação brasileira. O Brasil precisa ter segurança jurídica e não pode caminhar dessa maneira.